censuradas. Estamos aqui em mais uma viagem para o canal, dessa vez para o Chile, mais precisamente deserto de Atacama. Olha só em volta, quanta areia, quanta pedra. E hoje é o nosso primeiro dia de passeio. Como a gente chegou de manhã, a gente está viajando desde ontem de noite, a gente quis pegar um passeio mais para relaxar. Então a gente decidiu ir para as termas de Puritama, que são águas termais no meio do deserto, ou seja, basicamente um oásis, né? Então essas termas aqui é, eram um rio, que é uma propriedade privada e eles construíram oito piscinas com águas de 25 a 35 graus celsius, bem quentinho, uma delícia. E eu é um passei para quem quer relaxar, então a gente chegou de viagem, foi muita baldeação, a gente queria também se acostumar com o clima e com a altitude. E decidimos vir para cá, mas também é bom para quem está no último dia de passeio, que já está cansado, não aguenta mais fazer muita coisa e vem para cá só para ficar de boa. Fica a 30 quilômetros de São Pedro de Atacama, que é a cidade base para você conhecer aqui o deserto, né? uma das cidades bases principais. E para quem não sabe, esse destino aqui, junto com Santiago, também no Chile, é o destino mais procurado pelos turistas brasileiros. Inclusive, é a primeira viagem internacional de muita gente. Então aqui é muito bom, é muito variado, tem bastante coisa para fazer. A gente vai ficar por uns 5 dias e ainda assim não vai ver tudo. Então vamos lá cair nessa água que eu tô doida para tomar um banho. Vem! Bom, agora a gente se despede dos minerais naturais das piscinas de Puritama, e antes eu quero dar uma dica para vocês, se vierem aqui, optem por vir de tarde porque o preço é mais barato, pela manhã é 15 mil pesos chilenos e pela tarde é 9 mil, é bastante diferença, óbvio que foi o que a gente fez, né, mas agora chegou a hora de ir, vamos ver se temos outro passeio hoje ou só amanhã.